Bom dia, daremos início à 13ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passeio de auditoria. Passamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0008.77.2022.18. Requerimento administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, Energisa MT com vistas ao afastamento da parcela de ineficiência por ultrapassagem referente ao mês de agosto de 2021, apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Vamos ao sorteio. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 2. Processo 48.50.0048.75.2020.28. Recurso administrativo interposto pela Furnas Centrais Elétricas SA em face do auto-infração número 6 2022 lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Diretor Sandoval de Feitosa Neto. Item 3, processo 48.500.0042.32.2028.4, recurso administrativo interposto pelas empresas Coremas 1, geração de energia SPSA, Coremas 2, geração de energia SPSA e Coremas 3, geração de energia SPSA, em fase do despacho 579.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 4 é o processo 48.500.0035.71.2021.24, pedido de reconsideração interposto pela FUNA Centrais Elétricas S.A. em face da resolução homologatória nº 3.014.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. Um. O item 5 é o processo 48.500.004947.2021.18. Pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição Rio, NORJ, em face da resolução homologatória número 3015 do Sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.500.0050.77.2021.02, Requerimento administrativo interposto pela Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 6/2016. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 7, processo 29.000, 023 626. 1991 50, transferência de titularidade das concessões da usina hidrelétrica Glória e da pequena central hidrelétrica Nova Maurício atualmente autogás a Vale SA, em favor da Companhia Energética do Rio Preto SA e da Tria de Energias Renováveis SA, respectivamente, e alteração do regime de exploração de autoprodutor para produtor independente de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 8. O item 8 será descrito conexão ao processo 48.500.005593.2021-29. Sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz, na segunda sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de divisão anel número 18. O item 8 é o processo 48.500.005593.2021-29. Transferência da autorização da usina termoelétrica MP Paulínia atualmente detida pela empresa Mercúrio, Partners Ltda, em favor da empresa UTE Paulínia Verde, LTDA. Esse então foi o doutor Efraim. Item 9, processo 48.50.002672, perdão, 2022.69. Extensão a pedido do prazo de autógrafo para exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia. Em atendimento ao, despacho do, ao disposto no artigo 4o da resolução normativa 895-2020, no bloco. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa então, Neto. Item 10, processo 48.500.004709-2021. Autorização para a IMETAMI Termoelétrica LTDA implantar e explorar a usina termoelétrica Prosperidade 4. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa então, Neto. tem 11 processos, 48.500.000.22.54.2021.91. Autorização para SPIC, Brasil Energia Participações SA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica solar São Simão. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 12. Processos 48.500.00035.2021.77.00036.2021.11. Autorização para as empresas Enel Green Power Kumaru Solar 1 SA e Enel Green Power Kumaru Solar 2 SA implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Kumaru Solar 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 13, processos 48.50.004.581.2021.87.4582.2021.21. Autorização para a usina de energia fotovoltaica.chique LTDA, implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas.chique 1 e 2. Diretora Elisa Basto Silva. 14, processo 48.500.033.49.2020.41 e outros. Autorização para a Grande Sertão Laçãs de Energia Fotovoltaica LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas GS Laçãs Solar 1A9. Diretora Elisa Barço Silva. Item 15, processo 48.500.0030.03.2020.42 e outros. Autorização para a Rubi Energia LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Parque Solar Pirapora 1 a 10. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 16, processo 485004163-2020-17 e outros. Autorização para a PEC Energia SA, implantar e explorar. As centrais geradoras eólicas, Serra da Palmeira 1 a 23. Diretor Refraim Pereira da Cruz. Item 17, processo 48.50.0043.14.2021.18 e outros. Autorização para as empresas Rio Alto 16 geração de energia SPL-TDA, Rio Alto STL 17 geração de energia SPSA, Rio Alto STL 18 geração de energia LTDA, Rio Alto STL 19 geração de energia LTDA, Rio Alto STL 20 geração de energia SPL-TDA e Rio Alto STL 21 geração de energia SPL-TDA implantarem e explorarem. As centrais geradoras fotovoltaicas Santa Luzia 16 a 21. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18. Processo 48.500.0028.76.2017.32 e outros. Autorização para Gol de Energia LTA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. A 2 1 a 11. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19. Processo 48.500.004594.2017.70 e outros. Autorização para as empresas Ventos de São Zacarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10, energias renováveis SA, implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas Ventos de São Zacarias, 1 um, a 10. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 20, processo 48.500, 2021 e Prorrogação da autorização excepcional conferida à Amazonas e NGSA para explorar a usina hidrelétrica Manicoré 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21, processo 48.500, a 0, 62, 14, 2021, 18. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa. Em favor da UHE Jurema, Juruena, LTDA, perdão, das áreas necessárias à implantação da usina hidrelétrica Juruena. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Zanet. Item 22, processo 48.500.04178.2021-58, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa. Em favor da Silveira 2, Energética SA, nas áreas que é necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Silveira 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 23, processo 48.500.0029.83.2022.28, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Nova Almeida. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 24, processo 48.500.000.2552.2022.61, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, SA, a CETEP, das áreas necessárias à ampliação da subestação Replan. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 25, processo 48.500.0012.75.2022.70. Declaração de utilidade pública para a fim de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Renováveis Brasil S.A. das áreas de necessárias a passadas da linha de transmissão Novo Oriente três Irmãos. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26, processo 48.500.0022.87.2022.11, declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a C3E-D, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Porto Alegre 14, mai 1. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 27, processo 48.500.024.93.2022.21. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sedeão administrativa em favor da geração de energia Santa Luzia SA das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Santa Luzia, subestação Rio Grande 3. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Em 28, processo 48.500.0027.12.2022.72, Declaração de utilidade pública para fins de instituição de setor administrativa em favor da usina fotovoltaica Belo Horizonte 2 SPLTDA. Das áreas da necessárias a passar da linha de transmissão Belo Horizonte Banabuiú Diretora Elisa Basto Silva. Item 29, processo 48.500.0028.40.2022.16, declaração de utilidade pública para fins de instituição de sesão administrativa em favor da Selba 2 Centrais Elétricas Barcarena S.A. das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão Novo Tempo Barcarena Vila do Conde. Diretor Elvio Neves Guerra. Em 30, processo 48.500.036.39.2021.75, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás, nas áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Ayanguera-Riviera. Diretor Efraim Pereira da Cruz. e 31, processo 48.500 a 0, 37, 69, 2019, 93, alteração a pedido da resolução autorizativa 8.205-2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição ou administrativa em favor da Dunas Transmissão de NGSA, das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão Caraúbas 2 a Sul 3. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 32, processo 2019-18 Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 8.207-2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de saúde administrativa. Em favor da Dunas Transmissão de NGSA, das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão. Jagaruana 2, Açú 3, circuito 1, diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 33, processo 48.500.0037.71.2019.62, alteração a pedido da resolução autorizativa 8.208.2019 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da DUNAS Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Jaguaruana 2, Mossoró 4. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 34, processo 48.500.037.72.2019.15 alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 8.209/2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de Energia S.A. das áreas terrenas necessárias à passagem da linha de transmissão Jaguarana 2 Russas 2-Circuito 1. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto.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 Diretora Elisa Basto Silva. Item 36, processo 4850003773/2019/51, Alteração a pedido da resolução autorizativa 8.238-2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Dunas Transmissão de Energia SA, das áreas que é necessárias à passagem da linha de transmissão Jaguariana 2. Pacatuba Circuito 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 37, processo 18 Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 9.083-2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Pampa Transmissão de Energia SA, das artérias necessárias a passagem da linha de transmissão Gravataí, Capivari do Sul, Circuito 1. O sorteio. Diretor Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Item 38, processo 48.50.0051.52.2020.46. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9410 2020, Que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição do servidor administrativa em favor da Pampa Transmissão de Energia SA. Das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão Guaíba 3, Capivari do Sul, circuito 1. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 39, processo 48.500.00.12.10.2021.4.3. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9.884.2021 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Goianésia Barro Alto 2. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 40 processo 48.5005332 Alteração a pedido da resolução autorizativa 10.887-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás, das áreas de terras necessárias à passagem da linha de distribuição Rio Claro, JK Jataí. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 41, processo 48.500.063.19.1791, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Pedras Transmissora de Energia S.A. Diretora Elisa Bastos Silva. Tem 42 processos 48.500.057.85.2020.54 e 57.86.2020.07. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços de instalações de transmissão sob a responsabilidade da FURNA Centrais Elétricas S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 43. Processo 48.500.00.12.00.2022.99. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da CELG, geração e transmissão S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 44. É processo 48.500.0010.29.2022.18. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a do Sistema de Transmissão Nordeste SA-STN. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 45, processo 48.500.052.11.2021.67, requerimento administrativo interposto pela Energisa SA, com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica, sujeitas ao controle acionário comum, nos termos da resolução normativa 1003-2022. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto.